Olha só, mais um nascendo ali, ó. Devagarinho, ó. Ele vai se mexendo, ó. Piando. Olha, O outro belisca já. tá belisca já, ó. Olha, gente, que bonitinho, ó. Dá licença aí, moço. Olha, ó. Vou com o pézinho para fora. Esse aqui eu trouxe, esse aqui veio de Marabá, gente Veio de Marabá aí, ó, Saiu do ovo aí ó. Olha só, gente Eu fiz aqui um caixote Fiz umas perfurações pra, en pra entrar O ar E aqui, ó Tem três pintainhos ó, aí, ó. Olha que bonitinho aí, ó, ó. Nasceram ontem e aqui tem mais um ali ó na bandeja. É nascendo na bandeja eu transferindo para lá. Ó. Porque tem ovos de vários dias. Veja bem meus amigos e minhas amigas. Coloquei aqui na chocadeira alguns ovos de Brahma Light. E também de ovos índio. Dois ovos de galinha sedosa. Que eu trouxe de Marabá. As, daqui para cá ele é galinha Brahma. para cá eu trouxe de Marabá alguns ovos, eu retirei aqueles que não girou, eu coloquei, hoje é 11 de, 11 do 10 de 2021, e eu coloquei esses ovos aqui dia 21 do 9, às, às 6 horas da tarde, agora aqui, ó, vou ligar aqui, Ó, e nós vamos ver aqui ó. agora se a gente olhar para cá eu vou ver aqui ó você vê aqui ó essa casquinha aqui já tá ó ela já estourou aqui ó então esse ovo aqui já, já tá em, em, já vai nascer o, o pintinho como eu coloquei ovos ali aleatoriamente ou seja um após o outro dois três dias que nem por exemplo, esse aqui tem uns dez erros que eu coloquei eu vou fazer igual meu irmão Meu irmão, quando, ó, olha a casquinha do ovo que nasceu ontem Que ia nascer ontem E o, o pintinho não resistiu, morreu na casca O que, é que ele faz? Ele põe esse ovo aqui dentro Dessa, dessa tapoezinha aqui, ó E deixa aí pra quê? Pra não ter que parar o motor Vai rolando e vai nascendo E eu vou acompanhar Vou fazer isso aqui, ó vou trazer cadê esse aqui esse aqui não tá não não incluiu ainda é esse aqui ó então vou deixar aqui e eu vou, vou verificar os outros esse aqui também esse aqui também gente é de Brahma vou para cá esse aqui também é de Brahma os que é de índio gigante que eu trouxe de marabá eles estão marcados aqui olha outro, outro, outro aqui ó estão marcados o meu irmão foi marcando aqui ó esse aqui foi do dia 15 do 9 Que a galinha pôs o ovo lá E ele foi marcando Esse aqui é do dia 19, gente eu, eu tava quase saindo Eu saí dia 20, se eu não me engano Então foi dia 19 aqui, ó, essa casquinha aqui, ó Deixar deixar ele fazer o processo certinho, ó Então dois aqui tá, em, tá assim Esse aqui também tá nascendo aí, ó Aí, ó Olha só aqui, esse aqui foi do dia 15 também, do 9 Que ele marcou lá, ó. certo? Então já pra cá, ó. Eu trouxe uns 20 ovos Esse aqui foi do dia 19 também Também é de lá Por enquanto não nasceu nenhum ainda Então vou pôr pra cá Ou não estourou ainda Esse aqui é do Esse aqui é meu também É da galinha Brahma Vou pôr para cá, galinha Brahma temos mais um lá no fundo, deixa eu ver. Mais um aqui no fundo. Esse aqui é do dia 13, ó. Ele foi marcando aqui, é do dia 13 do 9. Eu cheguei dia 21 do 9. Coloquei hoje é 11 do 10. Ó, viu? Tá se mexendo. Ó, ó, aí, ó aí se mexendo aí, ó. Ó, viu? Ó, tá vendo tá aí, ó. Então se você... Ó, aí, ó. Tá, tá se mexendo, viu, ó. Esse aí tá vivo, esse aí girou. Então, esse aqui é do, da, da mesma época. Agora vamos retornar o outro aqui, ó. E vocês vão ver, ó, que tá parado, ó. E só, e só a metade, ó, do mesmo dia, ó. Então não, não ficou legal. Então esse aqui eu posso até descartar já, viu? Agora eu coloquei outro aqui, ó. E vamos ver aqui, ó. vamos ver se, se se mexe, ó. Vamos ver aí, ó. Parece que se mexe um pouquinho, né? Mas não é muito, não Vamos ver aí, ó Tem que mexer Eu boi isso aqui à noite, viu? Olha Olha só isso aqui É brincadeira, hein? Olha só que espertinho, ó Esse aqui é dos que eu trouxe daí esses dois amarelinhos, ó. Esse aqui tá... Eu ponho uma lâmpada, que aqui é frio, né? Olha aí, ó. Esse aqui nasceu... Mas, na, esse aqui é dos meus, ó. Ele estralou o ovo cedo hoje e nasceu depois de meio-dia, ó. Esse aqui hoje à noite ele tava meio zambetinho. Agora tá melhor aí, ó. Muito lindo, rapaz. Esse aqui vale a pena a gente gastar um dinheirinho. É muito lindo o bichinho, ó. Eu coloquei água pra eles aqui. A água tá um pouco morna, mas não é muito não. Eu coloquei... Se fosse bastante água, dá pra ficar aí, ó. Olha só, minha gente. Que coisa linda, olha só que maravilha aí, ó. Olha os pezinhos, do aqui, ó. Cheio, ó. Esse dedinho aqui, cheio de pena, gente, ó. Novinho, ó. Acabou de nascer. Tava com dificuldade, nós ajudamos no final do... Da quebra do, da caça do ovo. Aí ele nasceu, ó. Aqui tem outro, ó. E nós vamos pôr aqui na caixinha. Aqui veja bem. Aqui eu tenho a caixinha aquecedora aí, ó. Esse aqui, como aqui em São Paulo é um pouco frio, a gente usa essa caixinha aqui aquecedora. Então esses daqui nasceram aí devagarinho, ó. Esse. Ali tem. Temos aí esses dois amarelinhos de lá que nasceram primeiro, é, dois últimos depois da lâmpada lá, e embaixo da lâmpada. Eu, de, eu coloquei a lâmpada um pouquinho baixo uma lâmpada pequena, não é muito forte, e deixei a opção deles se locomover para aquele lado lá. Ó. Por exemplo, se a luz esquentou muito, ele se afasta um pouquinho. Ó, esse aqui é outro braninho, esse aqui nasceu também, estava meio molenguinho depois a gente colocou para cá ó. olha que maravilhosa então tudo bonitinho então aqui daqui a pouco eu vou ver se eu transfiro esses pintainhos para a galinha eu tenho a galinha no choco Tô só esperando ela tirar alguns ovos e à noite eu vou eu ponho lá embaixo dessa galinha para que ela não rejeite e assim eu não tenho trabalho com esses pintinhos a galinha vai fazer o trabalho aí de criar esses pintinhos Olha, olha só que beleza. Mano. Maravilha aqui, ó. Agora ele já está nascendo aí, ó. Saindo da caça do aí, ó. Aí sim, hein. Olha, Esse aqui é, é legítimo. braninho legítimo. Filho do galo aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Olha só, meus amigos, minhas amigas. Acabou de nascer, ó. Dois pintainhos aqui, ó. A gente põe nessas bandejinhas que é para eles não ficar ali exposto ao, ao motor da, da chocadeira porque eu tenho ovos um pouco mais novo aqui vai nascendo pintainhos e eu vou pondo mais ovos as galinhas vai, vai pondo ovos e a gente vai pondo na chocadeira esse aqui são novos tem dois dias e esse aqui tem mais dias então vai nascendo eu coloquei 10 nas galinhas na galinha e esse aqui tá, tá nascendo agora Aqui veja bem, eu tenho um caixote de madeira, aonde eu fiz umas perfuração. Ó. Essa aqui era uma pia antiga, fui embaixo, em cima para circular o ar. E aqui na frente tem uma porta, ó. A gente vai abrir aqui, ó. Já tem alguns pintainhos novos aqui, ó. Bonitinho aí, olha A gente vai fazer uma limpeza daqui a pouco, porque eles derramam muita ração. Olha, eu coloquei, estão derramando, ó. Tão, olha novinhos. E agora vamos fazer aqui, gente, a soltura. Aqui nós temos ali uma lâmpada para aquecer ele dia e noite, viu? Diariamente. A gente vai pôr aí para aquecer. Então eles acabaram de nascer. Então eles vão ficando aqui, ó. E aí depois a gente vai quando mais, viu? Vamos, daqui a pouco vamos fazer aquela limpeza. que tá meio sujinha aqui, ó. E aqui vamos ficar embaixo dessa lâmpada. Lembrando que tá um pouco calor. Se caso ficar muito quente, ele se retira um pouco, aqui Então, tá um calorzinho não muito forte, uma lâmpada bem fraquinha. Aí agora é dia, então eu vou levantar um pouquinho mais essa lâmpada aí, ó. Aqui, ó, é os pintainhos um pouco mais velhos aí, ó. Tem uns 15 dias de nascida aí, ó.